Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho, vai ser mais um bate-papo sobre o ramo de estética. Teve uma menina que me perguntou lá no... que me pediu na verdade no meu, no meu Instagram para falar um pouco mais sobre o mercado de estética. Gente, o mercado de estética é um dos poucos que normalmente não sofre com as crises né da economia. E a gente ainda tá né, passando por um período bem difícil aí no, no nosso Brasil, porém... Esse mercado ainda não foi, não foi afetado, pelo contrário, ele vem crescendo. E existem várias formas de você ganhar dinheiro trabalhando com estética. Você pode, por exemplo, montar um espaço de depilação você pode montar um espaço de maquiagem um espaço de cursos né se você se você tem habilidade para ensinar né? e você já é profissional da, da área você pode dar curso se você não é profissional da área mas você tem habilidade de ensinar pessoas você pode fazer cursos para depois você ensinar mas o que, que eu vejo acontecer muito as pessoas elas têm um pouco de preguiça né de se especializar elas querem tudo mastigado e isso não, não vai não vai acontecer você nunca vai acontecer enquanto você ficar com esse pensamento de que de que as pessoas vão fazer para você ou de que você fazendo um único curso você vai conseguir ficar rica fazendo trabalhando com estética não é assim poucas são as pessoas que são fora da curva, né? Que, que conseguem enriquecer, mas ainda assim elas enriqueceram porque elas fizeram algo de diferente, então enquanto você não fizer algo de diferente, dificilmente você vai conseguir sair do lugar que você tá. e aí muitas pessoas me escrevem pedindo ajuda, só que a maioria desses pedidos, elas querem algo pronto, elas querem uma fórmula mágica, e não existe fórmula mágica, as pessoas precisam trabalhar e o grande problema né do brasileiro é achar que ele vai conseguir conquistar coisas sem ele fazer algo para que essas coisas sejam conquistadas, então para qualquer negócio que você quer montar, para qualquer pergunta que as pessoas me façam, primeiro você precisa estudar sobre esse mercado aqui mesmo no meu canal tem vídeos falando sobre esse assunto, sobre o assunto de estética se eu não me engano é um vídeo sobre como ser depiladora e eu tenho também um vídeo sobre como montar um salão de beleza se eu não me engano e é aí a questão a internet ela tá cheia vocês não tem noção mas ela tá cheia de informações tudo que você precisa tem na internet a grande maioria da, dos tipos de empresa que você quer montar se você procurar no site do senac você vai encontrar apostilas ensinando passo a passo do que você precisa fazer para montar uma empresa. Só que você precisa fazer a sua parte, né? Você tem que entrar no site, você tem que baixar essa apostila, você tem que ler essa apostila, tem que buscar informações, tem que, tem que planilhar tudo. Né? Você tem que jogar numa planilha todos os custos que você vai ter, né? todos os gastos, preço de imóveis, é, preço, valor de um contador, aluguel caso você vai pagar aluguel, ou valor de uma reforma caso você vai fazer na garagem da sua casa ou numa peça da sua casa. É fácil? Não, claro que não é fácil. Todo mundo faz isso? Lógico que não. Exatamente por isso que a maioria das pessoas não conseguem empreender porque é trabalhoso não é fácil você ser empreendedor nunca foi fácil eu nunca falei para vocês que era fácil muito pelo contrário se você começar a fazer um joseflix aí e você começar a assistir os meus vídeos gente tem mais de 340 vídeos aqui no canal Todos eles eu falo que é necessário planejamento. Você precisa se planejar. Você precisa se capacitar e se planejar para você montar o seu negócio. Você não vai conseguir montar nada se você não partir desse princípio. E para você fazer isso, você precisa parar e estudar. Você precisa parar e buscar informações. Se você não sabe, você vai lá e busca. Vocês acham que eu, que eu domino todos esses assuntos que tem aqui os vídeos no meu canal, é lógico que eu não domino todos esses assuntos mas eu vou lá e estudo quando eu quero falar com vocês sobre algum assunto, né, algum assunto mais técnico, eu vou lá na internet, pesquiso pego várias informações pego vários sites é, que, que são referência né, no, no, no empreendedorismo estudo faço o meu resumo estudo o meu resumo e venho aqui trazer pra vocês essas informações então é isso não, não, não existe segredo pra você empreender não é um bicho de sete cabeças só que você tem que querer agora se você não quer daí não adianta né? por exemplo, você quer emagrecer mas você não quer caminhar Você não quer entrar numa academia Você morre de preguiça de acordar cedo Você gosta de uma pizza Você gosta de comer massa Você vai emagrecer? Não, você não vai emagrecer Pelo contrário, ou você vai Engordar ou você vai continuar Na mesma, só que pior Você vai se sentir culpada Por quê? Porque você quer emagrecer Só que você não muda Os seus hábitos, você não muda A sua forma de pensar e nem a sua forma De agir. No empreendedorismo é a mesma coisa independente de qual área você quer atuar você precisa de capacitação de conhecimento e muita mas muita disciplina para você colocar tudo isso no papel né? Porque não adianta você, você colocar tudo aqui ó, na cabeça, você vai esquecer, com a correria do dia a dia você vai esquecer. Então pega um caderno, anota tudo o que você precisa para você empreender passo a passo mesmo. Ah, eu quero montar uma, um negócio de estética para mim, bota lá, quero montar um negócio de estética, o que, que eu preciso? Eu preciso entender o que é um negócio de estética. Eu preciso me identificar com um negócio de estética. Ah, José, eu me identifico com maquiagem. Ótimo, bota lá. O que eu preciso para ser uma maquiadora? Ou o que eu preciso para montar um espaço de maquiagem? O que eu preciso para montar um espaço de cursos de automaquiagem. São elementos, né? São, são fases de um negócio que lá no final você pode juntar os três. Você pode ser uma maquiadora, pode ser uma professora de maquiagem e pode ter um espaço de maquiagem para você atender as suas clientes, ao invés de você trabalhar num salão. O que mais você precisa para ser uma maquiadora? Você precisa de curso. Quanto é que custa esse curso? coloca na planilha vai buscar vai buscar as escolas que dão curso de, de maquiagem vai buscar as maquiadoras que fazem sucesso com o trabalho delas aí começa o seu planejamento porque como que você vai fazer algo se você ainda não sabe onde como formatar esse negócio você tem que primeiro formatar formatou agora sim você sabe exatamente qual caminho você tem que seguir e esse caminho ele vai ser planilhado com valores porque aí você você sabe quem você tem que buscar você sabe que você precisa de uma escola que você precisa depois se especializar com outras maquiadoras maquiadoras tops aí no mercado que dão curso entende aí você sabe exatamente quanto que você vai gastar só que o, o que que acontece com a maioria das pessoas elas não querem fazer isso porque isso é trabalhoso muitas não conseguem fazer muitas não sabem fazer e aí, quando aparece é, pessoas que, que dão consultoria, que pegam aqui ó, na tua mão e, e te ensinam a fazer isso, até mesmo fazem isso para vocês, só que isso tem um custo, né? tem um valor. O trabalho dessa, dessa pessoa tem um valor. Aí a grande maioria não quer pagar. E tá tudo bem, você não é obrigado a pagar nada. Só que se você não sabe fazer um negócio, você tem sim que contratar a mão de obra que faça isso para você que te que te encaminhe sabe no caminho certo porque o que, que vai acontecer se você não fizer das duas uma ou você nunca vai sair do lugar ou você vai colocar o teu dinheiro num negócio que não vai para frente porque você não soube fazer todo o planejamento e isso gente serve para qualquer tipo de negócio né eu dei o exemplo de maquiagem mas serve para quem quer ser depiladora serve para quem quer ser manicure para quem quer ser cabeleireira, até porque quando você vai lidar com a, com a área de estética, né, de beleza, você não vai ser uma profissional que vai fazer somente uma coisa, ah, eu sou maquiadora, eu só sou maquiador não faço é mais nada, Não! Você pode ser maquiadora, você pode ser professora de maquiagem, você pode trabalhar com alongamento de cílios, tudo envolve aqui, ó, o rosto da pessoa. Você pode fazer penteado, você não é cabeleireira, né? E nem quer ser, só que você é maquiadora. Aí você atende uma pessoa, né, uma, uma cliente que vai num casamento, você vai fazer a maquiagem dela. E o cabelo, quem é que vai fazer? Entende? Se você não faz, ela não vai fazer a maquiagem com você, porque ela quer saber sair dali já pronta para o evento dela e nas outras áreas da, da estética também funciona assim a manicure por exemplo você vai só fazer unha não você pode se especializar você pode fazer unhas de gel você pode fazer unhas postiças você pode fazer aquelas unhas artísticas só que para você fazer isso você precisa se capacitar você precisa de planejamento né e você precisa entender que caminho você tem que seguir e isso gente é um caminho que é bem trabalhoso de fazer poucas pessoas querem tá por isso que acontece que muitas pessoas não têm sucesso existem muitos profissionais profissionais aí no mercado quando você faz um curso normalmente lá até mesmo na faculdade vamos falar da faculdade quando você faz um curso na faculdade né quando você vai se formar quantos alunos mais tem ali com você 30 40 20 50 alunos né na sua grande maioria a maioria passa de ano também se forma são sei lá 40 profissionais no mercado todo mundo tem sucesso Fica esse questionamento para vocês. Se você tá fora da curva, você vai ter sucesso. E pra você estar fora da curva, você tem que fazer aquilo que as outras pessoas não fazem. Mas isso é assunto pra um outro vídeo, né? Fazer aquilo que as outras pessoas não fazem. Hoje eu vim aqui pra poder falar com vocês um pouquinho sobre isso, né? Sobre estética. Não propriamente como montar uma estética, mas o caminho que você precisa seguir, né? Pra você poder estar o seu negócio espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá não esqueça de dar um like nele se você tem alguma dúvida se você quer algum vídeo diferente se você quer que eu fale sobre alguma coisa Algum assunto diferente, baseado na minha experiência, né? De, de empreender, de me meter aí no, nesse mundo maravilhoso do empreendedorismo. Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá? E não fiquem bravas ou bravos comigo se não tiver vídeo toda semana. É porque realmente mudaram as regras do, do YouTube. Eu não tô ganhando dinheiro mais com o meu canal. Ele não tá crescendo mais. Eu não sei se, se por ser um canal de empreendedorismo... Né, de capacitação o YouTube não me manda mais não não me apresenta mais para as pessoas então eu preciso trabalhar né gente Preciso arrumar uma forma de ganhar dinheiro e ficar focada no YouTube não tá dando mais tá mas sempre que possível eu vou vir aqui gravar vídeo para vocês tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau